Olá Nerds, vocês sabiam que o Nerdice vai fazer o primeiro reality show de cosplayers online do Brasil? Não? De onde vem essa vontade que nós temos de colocar para fora todas as personalidades que nós podemos ser? Independente de onde elas vêm, uma das formas mais incríveis e divertidas de fazer isso é através do cosplay. A cada ano que passa, essa cultura se expande, traz novos adeptos, se profissionaliza, se mistura outras artes ou desenvolve gambiarras criativas para dar vida a todo tipo de personagem da ficção. E em 2020, vamos transformar toda essa experiência em uma competição geek sem precedentes. Sejam bem-vindos ao Cosplay Challenge, uma experiência de reality show à distância, dentro dos limites de uma quarentena. O nosso objetivo é criar uma disputa entre os melhores cosplayers brasileiros enquanto eles não podem sair das suas casas. E trazer um pouco daquilo que se tornou essencial na nossa cultura nerd, né? o concurso cosplay. E nós fomos, além disso, buscando elementos de reality shows competitivos, misturando com elementos de cultura geek, para criar um programa de dois meses aqui no canal Nerdice no YouTube, que vai contar com vários cosplayers convidados e juízes incríveis. A partir de hoje até o dia 15 de junho as inscrições estão abertas, então corre lá para se inscrever, não é difícil, é só você entrar no site www.costchallenge.com e para facilitar a sua vida a gente vai deixar aqui embaixo um comentário fixado com o um link para você se inscrever. Então preenche o formulário e leia o regulamento com bastante atenção, porque o mais importante é entregar as informações certas com um vídeo de inscrição foderástico. Esse vídeo ele tem que ter no máximo um minuto de duração, então foca no que for mais importante da sua história como cosplayer para contar pra gente como foi sua trajetória e se você quiser, coloca umas fotinhas pra ilustrar. Então se você é cosplayer ou tem algum amigo cosplayer, passa esse vídeo pra ele, porque ele provavelmente vai querer participar, já que ele vai poder concorrer a vários prêmios. E fiquem ligados aqui no canal e nas redes sociais do Derdice que a gente vai fazer vários anúncios em breve. Beijo, Pikachu!